Muitas vezes as pessoas nos buscam com o propósito de que a gente resolva tudo Pelo contrário, se você está procurando um coaching Você tem que ter claro que vai depender muito do seu empenho, do seu comprometimento Da sua força de vontade em promover melhoria Se você não estiver consciente desses aspectos você não vai ter um resultado eficaz Por quê? Porque você não está sendo coerente na busca de correção de rota